Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje obviamente é o seu dia, é o dia mais aleatório da semana É o dia que a gente canoniza coisas novas Aqui não sai teoria, aqui só sai confirmação Inclusive, não vou fazer piada aqui no começo da SBS Eu até queria usar esse espaço pra confirmar uma coisa que muda completamente o entendimento da série de One Piece Então se você é fã de One Piece, compartilha isso aí com seus amigos, tá? Porque, sabe Raftel, Loftail? Teve uma mudança também. Pronunciamos nomes aqui errados por mais de 20 anos, exatamente. Vou tirar o óculos aqui para ler. Então, galera, isso aqui é muito importante, tá? Sem piada agora. Vou mostrar aqui para vocês. É o nome da tripulação dos piratas Barba Negra. Mudou tudo, olha aqui, ó. Temos aqui o Oi, meu chapa. <risos> Jesus Birds, que é o o Chusasso Passaço. <risos> o Xuxaço quem fez a tradução? chussaço bassaço. Temos aqui o... O Pro Sound Claude Olga. Claude Olga. <risos> Cloud Olga. Já o Barba Negra, na verdade, se chama Masuru de Xoxie. <risos> e o, e o, o Dokuki é o mais próximo, né? Então... Seus bandos de chussaço-bussaço. É o nome certo isso aqui. Vocês estão pronunciando completamente errado por mais de 20 anos. Muda todo o entendimento da série. Quando for fazer a teoria, coloca aí o Claude Olga. Coloca o <risos> Masuru de Xuxi. Então, oh, chussaço-bussaço. Se você quiser mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo e se tornarem canônicas, só coloca aí. Pode mandar de qualquer série, beleza? Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. <risos> Sandro Canela de Vidro O que você acha da ideia do Garp não ter o Haki do Rei Mas compensar isso com seu físico absurdo Combinado com o um armamento avançado Que só ele consegue utilizar além do TK Isto poderia ser uma mensagem dura dizendo que Força bruta, mas armamento pode combater até mesmo Um Haki do Rei poderoso E esse poder não é tudo Sandro Canela de Vidro Que nome fantástico era, era a minha interpretação do Garp, até esse, porque assim, o Garp nunca demonstrou ter haki do rei em nenhum ponto da série. Convenhamos que, por parecer ser uma coisa meio que herdada geneticamente, com o Luffy, o Katakuri, geralmente os filhos herdam o Yamato, o Kaido, o Garp tem tudo pra ter haki do rei, mas ele nunca mostrou o poder, nem foi confirmado nenhum da Tabuki, Vivrecard, nada. Era somente força bruta e haki de armamento, como eu sempre gosto de dizer... Força bruta só não resolve quando é pouca, eu acho que o Garp tem de sobra, não à toa, sabe as, as nove montanhas ali do Zoro? O Garp ele triu sete treinando, então ele é, o bicho é bruto mesmo, era o meu entendimento, só que o que acabou surgindo que, isso, que faz dar uma virada e se questionar sobre isso é, obviamente, o haki do rei avançado, na verdade o revestimento do rei. Porque o Kaido diz que poucos podem usar esse poder. E esse poder que consegue causar danos nessas feras. O Roger sabia usar isso. O Barba Branca também vimos o Clash. Então o Garp ele conseguiria somente com o Haki do armamento passar essa espécie de defesa. Convenhamos, porque você não consegue nem encostar durante o ataque. Ele conseguiria passar isso somente com a força bruta? Eu acho que é possível. né? Porque como eu disse, Haki é vontade condensada ali no punho. Não atua o cara tem essa alcunha. Eu gostaria, vou ser sincero, eu gostaria que o Garp não tivesse Haki do Rei e fosse isso. Uma representação da força mesmo do Muro de One Piece. O ápice, o apogeu de força bruta. Seria bem legal termos essa virada, até porque temos o Sanji na tripulação que até presente momento não tem Haki do Rei. Pode despertar? Pode. Vai ser legal? Vai. Mas também pode não acontecer. Aí vai ficar sempre aquela, pô, mas aí... O Zoro sempre vai ser mais forte que o Sanji porque ele tem o haki do rei avançado e o Sanji não, não conseguiria lutar com tal personagem. Só que o Sanji ele já fez uma coisa muito legal na luta ali do King, que foi mesclar, ele conseguiu uma nova tonalidade que a gente não viu ainda na série, o Sanji. Quando ele aqueceu bastante as suas chamas ali, que ganhou aquela tonalidade diferente, quase que uma chama azul, né? No mangá ficou meio branco, mas eu acho que é a chama azul, mesclou isso com o haki, ele alcançou uma nova tonalidade ali. Legal isso, né? Então, eu acho que o Oda, ele tem, ele tem um leque de possibilidades com os Hakis, que ele pode fazer diversas coisas. A coisa mais inteligente que ele fez foi nomear o Haki como cores, né? Com tonalidades, a cor do armamento, a cor da visão, a cor do Rei. Porque ele pode mesclar isso e fazer novas tonalidades diferentes. Resta saber se ele vai para esse caminho ou não. Se ele for deixar que somente o Haki do Rei revestido... É, se consegue lutar contra essas feras, aí fica difícil não colocar o Garp nesse mesmo panteão Considerando que ele lutava com Barba Branca, com o Chique, Leão Dourado, que devia ter, Haki do Rei também Com uh, o próprio Roger, né? Mas na minha preferência eu queria que fosse somente Força Bruta e Haki de seria bem legal, né? Tavinho Santos Será que o homem que o Vegapunk pediu ajuda poderia ser o Capitão York? <risos> seria muito, muito, muito legal muito legal. A teoria do York ser o Almirante Green Bull era uma das minhas teorias favoritas, que foi completamente enterrada quando vimos que surge Aramaki. Afinal, faz sentido, né? Porque os Almirantes eles já têm uma linha feita por atores reais. Oda se inspira nesses atores em filmes, então ele colocar o York, que é o capitão do Brook de 50 anos atrás, como sendo o um Almirante, seria uma, uma quebra desse elo, dessa corrente. Mas eu gosto, assim, da, das coisas do York ainda estar vivo, porque... O seu desaparecimento foi misterioso. Temos aquele personagem que aparece na capa com Crocos e o que mais vai chamar a atenção naquela capa daquele personagem é Labum, né, abrindo a boca assim em forma de espanto. Então Labum conhecia aquele personagem que estava ali falando com Crocos. Tem cabelos loiros. Aí tá, como é que pode ser o York vivo depois de tanto tempo? O Brook já tá na segunda vida dele, como é que o cara estaria ali? Bom, ele contraiu essa doença misteriosa, que parece ser a doença da árvore, parece ser a mesma doença que afligiu o povo ali do Calgara, dos Xandias, sabe? Aquelas árvores que teve, tiveram que ser cortadas. E a teoria, inclusive, do Green Bull surgiu por conta dessa doença da árvore. Tinha esses tons verdes, a própria Jolly Roger dos Piratas Rumbar era um touro, né? Bandeira verde, ele usava verde. Então teve muita coisa que se conectou de uma forma legal. Que Oda não seguiu por esse caminho. É, pra, pra, nessa teoria, para colocar o York como estando vivo atualmente. Ele teria encontrado o Vegapunk. Que teria de alguma forma curado ele. Ou assimilado essa doença. E isso daria longevidade para ele. Mas já sabemos que quem tem o poder realmente da, das árvores. Da floresta é o Aramaki. Então para o York estar vivo agora. Seria um pouquinho difícil, né? Seria um pouco complicado porque a gente não tem, narrativamente, nada que possa colocar ele como personagem ativo para esse ponto. para ser a pessoa escondida ou que visitou o Crocus. Eu espero que o Odo explique quem é aquela figura misteriosa. Pode ser que apareça agora realmente em Egghead, mas o York eu acho que fica cada vez mais distante... De fazer um retorno pra dentro da série. André Teixeira, tem uma teoria aqui sobre o um incidente na Reverie que sabemos que envolveu a Vivi. No capítulo 823, o Igamaru diz pra Vivi: desça daí se um pássaro gigante aliviar para longe. Será que isso era uma dica do Oda de que o Péu pode ser um vilão poderoso infiltrado pelo governo? Pois o reino tinha chave para encontrar a arma Pluton e é por este motivo que o Péu sobreviveu a uma bomba que lhe explodiu na cara. <risos> o pé sobrevive. É uma bomba nuclear, convenhamos que era uma bomba nuclear, uma boa explosão gigante, devastar a cidade. Aí chega o Ashura Doji e morre com umas bombinhas. Pô, o cara lutou uma noite inteira contra o Oden, sobreviveu ao, ao Kaido por longos 20 anos, morreu por um traque. <risos> é complicado, né? Fala velho, essa morte do Ashura Doji aí não vai ser lembrada. Daqui a pouco vai até esquecer o nome do personagem. E o Pel sobreviveu. O Pell pode ser que tenha a sua fruta desperta. Inclusive, a teoria que explica ele sobreviver a essa explosão é o despertar da Zoans. Quando foi apresentado ali em Peldalk, que descobrimos que eles têm essa. essa coisa que beira imortalidade se recuperam muito rápido. Só ver o Robin Lute aí, tomou um pau do Luffy, já voltou, já negou que ele é Yonkou. Então eles têm essa capacidade de, de, de dureza, sabe? Então o Pell poderia ter o despertar explicando. Agora o Pell é um vilão? Eu acho que não, acho que passou muito tempo da trama pra ele não desenvolver nada e fazer um ataque na Vivi durante a Reverie. Convenhamos que no seu reino seria muito mais fácil fazer isso, se assim, infiltrar, descobrir informações. Agora você tem um ponto aqui, falando pra Vivi des descer de lá porque um pássaro podia levar ela pra longe. O que, que é isso daqui? Eu acho que é uma clara referência ao cara azul. Cara azul e sua fruta louca, aquela fruta do cara azul, né? Ele vira basicamente um monte de pássaros, não sabemos se é uma zona mítica do corvo ou pode ser uma paramécia especial da pena, eu acho que é uma zoan mítica. Ele pode ter se transformado em pássaro e com isso ele conseguiu resgatar a Vivi. Vamos lá, o João Pereira. Uma teoria sobre o que o Roger e os outros viram na Última Ilha. Será que eles de alguma forma viram algo escrito sobre Luffy e sua história como uma profecia? E assim Odense saberia que alguém viria libertar o Ano e outros membros como Rayleigh e Shanks esperariam por alguém como o Luffy também. Não acho que eles viram a história do Luffy, tá bom? A parte do Roger dizendo que gostaria de viver na época do Joy Boy pode ser um aceno para ele querer nascer ou estar vivo durante a época do Joy Boy atual. Eu acho que lá eles descobriram, é obviamente que haveria esse ciclo da vontade herdada que Joy Boy voltaria para completar o que não terminou. Devem ter descoberto isso. Eles também descobriram Sobre o funcionamento aí dos sonhos, dos desejos das pessoas Eles descobriram certamente como funciona essa parte ligada às Akumas no Mi Agora por que eles riram é sem dúvidas um grande mistério da trama Porque quando você olha aquela cena do Roger e seus tripulantes indo Eu tenho a sensação que todo fã cria essa expectativa de que quando o Luffy chegar Nós, fãs, vai ter essa quebra da quarta parede Vamos rir junto com o que o Luffy vai encontrar ou não, pode acabar sendo <risos> uma coisa que não é tão engraçada assim Por que o Roger Hill? Porque o tesouro do Joy Boy, ele mesmo diz O tesouro que você deixou é maravilhoso O que, que pode ser esse tesouro? Certamente os planos que envolvem o tesouro One Piece lembre se o Oda ele fez o tesouro One Piece quando ele era muito jovem Então não vai ser um santo graal, uma coisa muito complexa Não estou falando que um jovem de, sei lá, 16 anos Quando o Oda começou com One Piece, não pode ter uma ideia magnífica para uma história, mas eu acho que é mais simples do que imaginamos. E pela simplicidade, e quando você volta ao sonho do Luffy e ao sonho do Roger, que são os mesmos. Ou seja, um, uma pessoa que é rei dos piratas tem o mesmo sonho de uma criança. Porque o Luffy proferiu isso quando era criança. É, é a mágica da coisa. Roger riu porque o One Piece em si realiza o sonho dele e o que o Luffy vai completar agora. E sempre falamos né, que o sonho ele pode ser uma coisa boba, uma coisa de, sei lá, de uma festa Uma coisa mais simples do que pensamos Vai ter a reconfiguração do mundo, tenho certeza Red Line vai cair, a Grand Line vai deixar de existir Eu acho que todas essas coisas vão acabar acontecendo Pelo menos a Red Line sai Só que no cerne disso, do One Piece, é, tem essa união do mundo como um só Em busca da liberdade Tá bom? Então eu acho que eles riram mais por conta da simplicidade do que o tesouro representa e vai de encontro com o tesouro do Roger. Então lembra, Roger viu o tesouro, riu. Barba Branca ouviu o sonho do Roger, riu. Sabo e Ace ouviram o sonho do Luffy e riram também. O Rafael Vieira, tava pensando aqui, se o Mihawk for o rei do reino antigo... <risos> Ele tem essa pegada de Drácula. Poderia estar vivo há séculos e não sei se você viu Castlevania. Mas lá o Drácula usa a tecnologia que o povo chama de magia. Então tem umas ligações. <risos> Ai meu Deus. E como é que ele apareceu jovem na execução do Roger? Não entendi. <risos> Vou, se disfarçar. Vou ficar aqui mais jovem. Vou na execução. Depois volta a minha aparência de 40 anos. Estou <risos> confirmadíssimo: Mihawk, rei do reino antigo, o antigo Joy Boy. Que em vez de estar lutando para a unificação do mundo, está fazendo o quê? Ficar tomando vinho com macacos. <risos> <risos> Felipe never se a teoria do Vegapunk é que as frutas surgiram do desejo das pessoas, qual o sentido daquela fruta mostrada nascendo em Punk Hazard? Felipe, essa cena, é, eu entendo você porque essa cena ela confunde até hoje muitas pessoas. Aquela fruta não estava nascendo, ela estava renascendo. Era a fruta do Smiley. E por que que confunde as pessoas essa fruta nascendo? Porque o nome dessa geleia demoníaca do Caesar é Smiley. E aí confundem-se com as smiles, acham que aquilo é uma fruta defeituosa, Smiley. As pessoas acabam não associando é completamente natural. Eu acho que a maior confusão está no nome. Da geleia lá de veneno do Caesar. Tá? Então o nome dele é Smiley. Ele tinha uma fruta, uma Akuma no Mi Zoan. E quando ele morreu por consumir aquela bala gigante, acabou renascendo a fruta. Então aquela cena é uma das mais importantes da série porque vemos como uma fruta renasce. Ela vai para outra fruta comum e acaba se transformando na Akuma no Mi. Qual a relação com a teoria do Vegapunk sobre o desejo? Foi isso que faz as frutas surgirem ou nascerem? As frutas eu acho que não nascem mais nesse ponto da história. Somente ali durante o período do século perdido ou anterior a isso. As frutas não nascem mais nesse ponto. Porque eu creio que... É, One Piece agora nesse momento... As frutas inclusive devem ser por conta do sonho de milhares de pessoas. Não uma única pessoa. A não sei que realmente o povo do Reino Antigo seja um povo mega especial. Que conseguiu uma única pessoa pensar que iria ser uma jaqueta. Ou <risos> que iria transformar os outros em brinquedo. Então eu acho que são é um sonhos de milhares de pessoas que unidos formam o conceito do que viraria uma kuma no mi. E eu acho que nesse momento não acontece, porque o governo mundial, com esse domínio que tem, ele impede as pessoas de sonharem. Tem essa temática por trás, né? O Luffy ele busca ser o mais livre. Mas o que é liberdade? Porque a liberdade é uma coisa muito subjetiva. Qualquer um pode falar o que é ser o mais livre. Cada um tem sua interpretação. E a interpretação do Luffy em si vale para todo mundo. Então por isso que as frutas hoje não nascem. Porque o governo mundial não permite que as pessoas sonhem. Que sejam livres para fazer o que quiserem. Tá bom? Tem o status quo sendo mantido aí pelo governo mundial. Letícia Pieper, acho que veremos os quatro deuses citados em Skypiea. Faz total sentido se considerarmos que o deus do sol foi planejado desde o princípio. Só que eu acho que todo fã tem esse sentimento... Acho que todo mundo gosta de Nika, né? Como Luffy luta, é engraçado e tal. Mas acho que todo fã tem esse sentimento de que Nika parece ter surgido do nada. Parece que o Odin seria o deus do sol, Nika... Muito recentemente na trama. E temos essa conexão. Os gigantes falando sobre Deus do Sol. Em Skypiea. Mas pode ser apenas uma citação. Afinal, One Piece é uma colcha de retalhos de diversas religiões. Temos o Buda do Sengoku. Temos as próprias árvores ligadas ali à, à Bíblia, ao Cristianismo. Tem, muito, tem os Vikings. Tem muita coisa, né? É uma colcha de retalhos. Então, assim, Deus do Sol seria apenas uma citação que o povo do céu adora. Tem Vert também, aquela estátua. Que eles adoram Então se Deus do Sol foi planejado desde Skypiea Sim, veremos os outros deuses Da floresta, da chuva e da terra Podem ser as armas ancestrais Afinal já sabemos que possui nomes de divindades Então por que não as armas ancestrais que nem devem ser armas São coisas eu acho voltadas para a criação, para o desenvolvimento da terra em si Mas usadas de forma errada podem destruir o mundo por que não as armas ancestrais serem as outras divindades, apenas recebendo uma outra nomenclatura que se encaixe com o povo do céu? Porque ali é eles chamando o povo dessa forma. Lembre que queriam fazer um sacrifício né, para o deus do sol. <risos> Duvido que o Luffy gostaria de receber um sacrifício. Então as armas ancestrais podem acabar recebendo essa outra nomenclatura e serem a representação dos deuses de Escarpia. Se não, se Deus do Sol surgiu recentemente, aí o Oda vai ter que dar uma sambada para conseguir achar o contexto de encaixar é, figuras que se encaixem nas divindades citadas lá. Vamos lá, o Murilo. Será que o Moti. O Murilo tá com uma teoria maravilhosa que como ele mesmo chama. <risos> Talvez o real motivo do Zoro querer algo do Vegapunk seria sobre Eima ter uma Akuma no Mi da morte, porque eu reuni uns indícios que, além da Eima sugar o Haki do usuário e devolver. Tendo consciência, igual uma Zoan, num SBS, o Oda falou que se fosse entregar uma Akuma no Mi pro Zoro seria na sua espada. A morte você fala em relação ao ceifador, por isso que seria a Akuma no Mi da morte. Interessante isso, né? Olha, como o ceifador aparece na frente do Zoro e no momento que o Zoro cai, eu lembro muito bem que ele tá segurando o Ema na mão, ou seja, a espada tá num lugar e o ceifador tá em outro, não acho que essa aparição tenha a ver com uma Akuma no Mi. Não quer dizer que não tem a ver com a espada, afinal, Rei do Submundo, Ema, tem toda essa conexão muito legal acontecendo. A fruta poderia ter uma Akuma no Mi escondida nela? Eu acho que saberíamos vindo ainda mais do Hitetsu. Né? E frutas só são combinadas com os Wans, até onde sabemos. Não sei se é a morte... <risos> a morte seria uma zoan. Então eu acho que essa espada ela realmente tem essa coisa do espírito do guerreiro, de ser indomável. Inclusive foi explicado que as espadas amaldiçoadas fazem o que fazem porque as pessoas não conseguem dominar elas. Então tá por trás dessa maldição. Emma foi considerada uma lâmina amaldiçoada e tem sua explicação de por que essas espadas são amaldiçoadas. Então acho que não tem nada a ver com a Komonomia. O Zoro pergun queria perguntar uma coisa pro Vegapunk. Eu acho que, na verdade, ele queria até tirar um, umas dúvidas em relação ao próprio ano, sobre as Smiles. E como a tripulação, de uma forma geral, também queria encontrar o Vegapunk pra isso. No momento derradeiro, vamos saber. Não acho que o Zoro vai pedir um power-up, ou pra explicar, ou pra dominar, ou pra fazer qualquer coisa em relação às suas espadas. E Ema continua sendo do jeito que é. O que, que é o ceifador na espada do Zoro? É uma Akuma no Mi? Acho difícil. Eu acho muito difícil. Espero que o Odo explique. Ele vai explicar. Ele não vai deixar esse mistério em aberto, não. A galera tá ó, roendo as unhas. Eu acho que ele vai acabar trazendo... É muito mais do que uma metáfora do Zoro encarando a morte naquele momento. Espero que tenha, pelo menos, algo nesse sentido. E é isso, seus Masuru de Xoxi. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo nível busasso-chusas. <risos> Se você gostou desse vídeo e não quer virar um Clou de Olga, faz o quê? Deixe um like aí nesse vídeo. Tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir.